julgar e conciliar, sempre com o objetivo de trazer paz aos conflitos nas relações de trabalho. Mesmo durante a pandemia do novo coronavírus, a justiça do trabalho não parou. Para garantir a saúde de todos, ajustamos as nossas rotinas. Continuamos o trabalho de casa para ajudar a solucionar conflitos com o uso da tecnologia, como as videoconferências. O esforço e a produtividade dos servidores e magistrados se mantiveram, mesmo com o um novo desafio. Para garantir a transparência, os resultados estão todos disponíveis no site do Tribunal. O compromisso também é com a saúde e bem-estar de todos. Por isso, planejamos a retomada das atividades presenciais com todo cuidado, foram adotados protocolos de saúde e de segurança que vão garantir a máxima proteção possível contra o novo coronavírus aos que estiverem nas unidades da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Para isso, muitas ações foram adotadas, como a atualização das rotinas de limpeza, a reorganização dos ambientes, a disponibilização de materiais orientativos e a sinalização dos prédios, também foram fornecidos materiais de proteção, como luvas e máscaras, e produtos para a higienização, tudo como determina os órgãos e entidades de saúde. A retomada das atividades presenciais será dividida em etapas, cada uma implementada conforme os protocolos de cuidados com a prevenção e a classificação de risco do contágio do novo coronavírus. O retorno gradual às atividades presenciais é para garantir uma prestação jurisdicional efetiva e também a saúde de todos. É a Justiça do Trabalho em Mato Grosso reforçando seu compromisso com a solução de conflitos, mesmo em tempos de pandemia.